E aí galera, beleza? Daryl hey! okay. aqui. E nesse vídeo eu vou ensinar uma dica muito legal pra vocês sobre os mapas do Elden Ring. Seguinte, às vezes a gente acaba passando despercebido, né? Mas aqui no próprio mapa, quando você explora uma área, você vê essa, esse mini pilarzinho, né? Que tem uma luzinha aqui. E é nele que você pode encontrar o um mapa dessa região. Se você reparar também aqui no final do mapa, você vai ver que tem outro pilarzinho, né? Então não é só nessas partes realmente Às vezes ele fica um pouco escondido, né Por causa que você ainda não descobriu o mapa totalmente Mas você consegue encontrar ele super facilmente É só ver essa loizinha E ó, pronto Peguei aqui o mapa Bem simplesinho, né E aí já consigo liberar a região E é isso galera é só isso mesmo, dica rápida, valeu, até a próxima.